E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte, mano GTA Vice City em 2002 versus GTA Vice 2020 É o segundo vídeo que eu trago e ele foi basicamente remodelado, remasterizado, eu não sei se usaram uma, o GTA... 25 colocar o mapa só sei que ficou muito lindo a gente vai assistir esse vídeo ali comparando as duas versões galera aqui na descrição tá o link da minha página no Facebook lá galera eu vou iniciar ainda esse mês certo então se você não curtiu a página curte lá o segue não sei como é que funciona muito bem porque nós vamos fazer lives de mods e outros jogos Vários jogos vão lançar esse ano Então eu quero estar tá jogando esses jogos ao vivo com vocês Então se você não segue a página, segue lá, beleza? Aqui no o primeiro link da descrição Se você quiser ver lives bem legais Então bora dar o play Ó, esse aí é a primeira versão, hein? Eu não sei se vocês jogaram o Vice City inclusive dá para você jogar no PlayStation Oh Shit Caraca mano os lados é bizarro irmão. você pode ver você pode ver que tem bastante pedestre né ó ele fez uma comparação para mostrar o a primeira versão e a segunda, eu vou procurar um vídeo que faça isso com o Sandras. Que é o galera, jogo antiga, gás a galera curte ainda, irmão. Tá é um bagulho doido. Olha isso, cara. Ah, eu não... Não, eu... eu parece que é outro rumor aí do GTA 6, etc, etc. Eu não fico vendo esses vídeos, sério mesmo. É um ou outro que eu vejo, eu vi aquele primeiro rumor que poderia GTA 6 em Vice City novamente, e uma cidade no Brasil e tal, missão no Brasil, o jogo se passar em uma década passada e vinha avançando. Esse último aí parece que saiu o último mais um rumor aí. Eu não sinceramente eu não vi vídeo nenhum do David Jones que eu gosto de, de assistir. Dudava e. Mas ainda nem dudava eu vir. Eu não sei. então estão cogitando novamente. você vai se. Vice City. Se sim, comenta aqui embaixo. E eu já venho falando já há um tempo. Se o GTA 6 se passar novamente em Vice City, cara, vai ser épico. Vai ser muito legal. Eu acho que com a capacidade do Playstation 5. É.. Ou a Rockstar fazeria uma hiper mega cidade Quem sabe que o GTA San Andreas ele tem três cidades né Enquanto vocês vão ver no vídeo aí eu vou comentando aqui Ah eu vou original na descrição Ele tem três cidades que é Las Venturas que faz referência a Las Vegas a Cidade do Cassino lá no meio do deserto lá é San Fierro tinha uma propaganda aqui eu cortei San Fierro que faz referência a São Francisco e é, Los Santos que faz referência a Los Angeles E aí quando a Rockstar lá veio com GTA V Ela voltou com, com Los Santos Só que muito maior, muito maior Uma cidade gigantesca, bem grande mesmo e Então eu penso o seguinte Poderia trazer Vice City assim, gigantesca, tá ligado? Tipo, essa, esse mapa aqui, né? Vamos supor, com o mapa antigo. É, três vezes maior. Gigante, gigante mesmo, tipo, quase tamanho real. É bem difícil. Los, Los Angeles é gigante. Você olha assim, mano, tipo, num, as fotos do jogo e as fotos do... do é, a comparação do jogo e a comparação. Só os pon alguns pontos... Você faz, assim, caraca, é, é, é muito parecido Mas Los, Los Angeles é muito grande, mano O cara fazendo o jogo Ou ele faz uma cidade tipo, tamanho real Ou coloca uma cidade do tamanho do, do, dessa do GTA V Com mais três cidades, aí, imaginou? Caraca, mano Bota, chega para arregaçar, ó Faz a Los Santos Pessoal, Los Santos Vice City e Liberty City, que faz referência a Nova York. Imagina essas três cidades num GTA, irmão. Tipo, ligando toda a história. Que eu acho bem difícil que a Rockstar faça isso. Tá ligado? Com. Não precisa você colocar os personagens. Ah, vou botar o CJ. Ah, vai jogar com o CJ. Não, eu, na minha opinião, nem precisava. Mas, tipo. Olha isso, cara. Fazer, tipo, ligações, tá ligado? um personagem com situações que rolaram nesse, nesse, nesses jogos fazer um, um ligadão mais ou menos o que o a disney quis fazer aí com esse último star wars né querendo ligar todos os filmes algumas referências etc eu sinceramente não, não gostei mas no gta fazendo isso assim tipo vamos supor e tem um, um personagem lá secundário lá ó, que ninguém dava nada esse personagem aqui apareceu no GTA é, Vice City, pô, a galera. Caraca, mano, que louco, tá ligado? Ah, esse personagem aqui apareceu no GTA V. Esse aqui no, no Bad, Liberty City. Caraca, que louco, mano. É aquele personagem lá que às vezes a cara não dava nada. A Rockstar ela fez isso no GTA V, tá ligado? Veio alguns personagens que, por exemplo, o, o Tony, né? Daquela aquela DLC lá da Bella Valve Tony lá, que o cara tá no GTA V, mano. Entendeu? E os personagens novos também, né? Que. Aquele da, da customização dos carros lá. Como é que é o nome dele? Esqueci, velho. Faz aqueles carros do Long, Long Riders lá. O... É um personagem novo, alguns personagens novos estão no jogo. Mas ela trouxe alguns antigos também. Seria demais, mano. De mais mesmo eu peço para vocês e acho Ô deveria oh, Rockstar me contrata Rockstar well, Rockstar é coisa doidona mano ela a pessoa essas três cidades e alguns personagens que se passaram na, na, na, na campanha ali do do, do Rom, Roman Bellick, mano tipo no GTA o irmão do Nicolas, que é um personagem muito próximo dele, mas eu sinceramente não lembro os nomes. Né, acho que mais do GTA, o Big Smoke, o Switch. É... Lembro da Car Carmelita, a Carmelita é muito louca, acho que é Carmelita o nome dela, mano. é então, uma namorada do CJ ela é doidona quer assaltar não sei se tá ligado ela quer assaltar os bancos ela vai com o cj lá assaltar os bancos fazer os assaltos e tal aí ela briga com o cj só que tipo ela fica com outro cara lá que se não me engano é até o cara do GTA 3 mano que ela fica e aí do nada mano ela liga ela é hispana né ela é, uma, é latina latino-americana né ou ela é mexicana e tal e do nada ela liga pro CJ, cara E xinga ele, mano CJ, puta, muito louco, mano Você jogando a campanha do GTA do, do GTA San Andreas Eu, inclusive, joguei no Playstation 3 No Playstation 4 Pra fazer A platina E aí É muito engraçado, cara Você tava tá jogando assim, ela liga pra você e CJ, seu que é um pra ele, mano, CJ oh, what the fuck Bom, muito bom, mano Olha aí. O cara tá passando por lugares ali do. Muito louco, mano. Olha isso. A praia. Porque, sinceramente, cara. Sinceramente. Sinceramente. Eu acho e O GTA V O GTA VI Vai sair Para o Playstation 5 O Xbox Series X Sinceramente Eu acho que vai sair para os dois Cara Porque eu acho que a Rockstar ela entendeu o seguinte Ela lançou o GTA V Pra antiga geração e depois ela fez, ela remasterizou para nova. Certo? Então eu acho que ela já vai falar. Eu acho que ela vai vir. Galera, tô dando uns cortes aqui porque tá com propaganda no vídeo e eu não uso a Block, e nunca vou usar. Porque eu acho que isso é essa gacanagem. A galera.. né? Então isso assunto. É Mas, enfim. É, eu acho que a Rockstar ela, ela já tá imaginando, não. Masterizar não Vamos fazer ah, Depois de é masterizar Quer saber de uma coisa? Vamos fazer um, Vamos fazer As empresas Apesar de que vai vender Vamos fazer esses caras vender Vamos fazer uma parceria com eles lá. Vamos fazer eles vender console Irmão Vamos fazer eles Vamos pegar uma porcentagem aí, Vamos fazer esses caras vender console Vamos lançar logo o GTA 6 Pro Playstation 5 E o, o Xbox Series é pessoas já vem para o exclusivo Meu amigo X é, GTA 6 exclusivo Do Xbox Eu tenho esse negócio de fanboy Mas eu tenho uma afinidade maior com a, com a Sony Eu gosto mais da Sony Mas eu o, na a geração passada O primeiro console que eu tive Foi um Xbox 360 Aí depois eu peguei um Playstation 3 Finalzinho ali da, da vida do Playstation 3 Eu peguei um Playstation 3 Na, a, a, na geração atual eu tive o Xbox, o Xbox One e tive o é, PlayStation 4. Porque eu gosto do, eu gosto de platinar jogo, acho legal a, a, a platina. Eu curto muito The Last of Us, eu curto muito God of War, mas eu não tenho, mano, eu não tenho esse negócio não, tipo, ah, eu porque eu amo um, eu odeio o outro, porque eu gosto mais de um e eu tenho que Destruir o outro, eu prefiro o controle Já tem outros assuntos Eu prefiro o controle da Xbox, eu acho que o controle da Xbox É bem melhor, bem melhor Do que o Playstation tá? Do Playstation, mas Paciência, né Mas, exclusivo, eu compraria Na hora, velho Eu preferia, não, eu vou pegar isso aqui Porque eu quero jogar GTA, etc Mas eu acho que vai sair para todas As plataformas, enfim, falei demais Espero que vocês tenham gostado, se gostou, clicando no gostei Compartilha se inscreve no canal, obrigado pelo moral até a próxima e fui!